Oi gente, eu sou o Tony Campbell E eu estou aqui para poder falar um pouquinho do que vem por aí em amor.com E para falar um pouquinho do meu personagem, o Tato, nessa nova empreitada Vocês estão curiosos? Caramba, tô muito E vou começar falando um pouquinho rapidinho do Tato Depois eu fiquei sabendo que tem umas perguntinhas para poder responder Vou responder com o maior carinho também hum, Deixa eu ver o que eu posso contar do Tato, cara, sim Tá é uma pessoa sozinha, mora sozinho, muito quietinho, muito na dele, muito focado nas coisas dele. Tá de férias do trabalho. E aí, como todo e bom, solteiro, resolve ceder aos aplicativos de pegação. Não, não é de pegação, pelo amor de Deus. Aos aplicativos de relacionamento pra tentar encontrar o seu príncipe encantado. E aí a gente vai descobrir se ele encontra, se ele não encontra, acho que ele se dá mal, depois acho que ele começa a ver luz no fim do túnel. E assim, eu estou feliz porque é um personagem é, diferente do personagem que eu estava fazendo, que eu estou fazendo em For, ele é muito diferente do Ian, um, ele é baiano, então a gente botou um sotaque menino, espero que vocês recebam com o maior carinho, viu, é uma forma de homenagear os nossos fãs nordestinos, ah, que a gente ama de paixão e tem é maior carinho. E tentando fazer, né? Diferente do Ian, espero que, que eu consiga. É, porque o Ian é quase que uma entidade, né? Tô com medo de passar na rua e falar, tudo bom, Ian? Eu falando com ele, porque acho que ele vai aparecer. Então, assim, né? Depois que acabar fora, eu preciso ficar, acho que, meses é, no alto da montanha para poder tirar o Ian de mim, né? Mas é isso, acho que vocês vão gostar do Tata, é um cara puro, verdadeiro, que acredita em algumas coisas. É, é um bom rival. Vocês vão gostar do Tato, viu? Assim espero. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Igor Celucci. E agora eu estou em Amor.com, fazendo o personagem Edu. e Espero que vocês gostem muito dele. Tem muita coisa legal pra mostrar aí. São cinco episódios? São cinco episódios. Mas quem sabe não temos mais uma temporada, hein? Vai depender de vocês, tá bom? Meu nome é Kézia Ramos e eu vou fazer a personagem Glorinha de Amor.com A personagem ela é eu, <risos> com nome diferente, porque é uma personagem muito doidinha E essa é uma das minhas características, de ser engraçada e tal Então acho que emplacou bastante na, nessa personagem que eu tô indo pra apresentar pra vocês Tudo bem pessoal? Eu sou o Alexeiro e na nova série Amor.com, que estreia dia 14, eu faço o Dirceu. Assim, é bem diferente dos meus personagens que vocês já conhecem. E vamos dizer que o Dirceu é interessante porque quem vê cara não vê coração, né? Então, tem muita coisa boa pra vocês aí. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Seguinte, gente. Meu nome é Anderson Lima e eu vou fazer Luciano. Luciano, gente, é ligado nos 220. Tudo bem. Eu também... Tem um pouquinho de 220, mas o Luciano é, assim, 440. Você é muito agitado. Então, eu, eu, eu fui construindo ele aos poucos, e quando vi, ele tá meio que assim, né? Não, não quer sair de mim, eu tô tentando, mas tô tentando, né? A, a, a, a confusão danada, gente. Mas o Luciano é isso aí. Vocês vão gostar do Luciano. Eu acho que vão gostar. Tomara que não. E se não... Não, vai gostar sim, gente. Brincadeira. É, diz pra gente alguma coisa que o Tony... Colocou no tato? Cara, é complicado isso. Acho que eu coloquei tudo, assim. Eu que inventei esse lance. Pô, vou botar um sotaque. A gente inventou um cabelo diferente. Meu Deus do céu, eu nunca pensei nisso. É, eu não posso mudar a cor do cabelo, né? Por conta do que ainda é, é, tenho pra gravar de, de, de, de outros trabalhos. Então, tipo assim, a gente tentou colocar, eu tentei colocar isso aí. Eu tentei trazer um sotaque, tentei trazer uma regionalidade, algo que pudesse diferenciar e distanciá-lo de outros personagens. Então, assim, eu trouxe um pouco disso, trouxe um pouco da minha vivência no teatro também, porque o texto é mais rápido, ele é mais plano sequência. Então, eu trouxe um pouco do, do que eu já participei, do que eu já vivi em cima dos palcos. Eu acho que o Tato tem um pouco disso meu, assim, sabe? Dessa sacada. Então, eu acho que... Acho que é isso. E também porque eu sempre quis fazer um personagem que falasse assim, entendeu? E ninguém deixava. Aí eu falei, acho que merda, deixa eu fazer. Aí ninguém deixava. Então nessa o pessoal quando falou, pode, eu falei, tá. E aí, acho que o melhor de tudo é o sotaque. O que o Alex trouxe pro Dirceu? Eu acho que eu trouxe a minha experiência de teatro. Porque eu faço muito comédia, né? Então, o Dirceu é um cara bem assim, bem cheio de gestos, de bem comédia, né? É bem à vontade, um dia assim. Dá pra se brincar mais, improvisar mais. Isso que é o legal do seu Então se prepare que é coisa séria. É, conta pra gente alguma coisa que o Igor colocou no Edu. No meu corpo. Não? Tá. O Igor colocou no Edu. O Igor colocou no Edu algumas coisas gix. É gix que fala? Geeks. Geeks, Geeks. Que, é o que se diz. Falei que era assim. E colocou algumas coisas geeks Que eu nem... Eu tenho algumas coisas Mas eu aproveitei o quê? A locação, ó Isso aqui se chama Quarto Letícia Tá vendo? Eu sou, eu sou, eu sou um pouquinho geek Eu gosto de Dragon Ball, Harry Potter Hobbit, não lembro mais Mas aqui, tem as coisinhas da Letícia aqui Ah! Delete <risos> Também gosto, esse aqui é meu Eu acho que é gosto to Igor Aí, tipo, aproveitei algumas coisinhas aqui e transformei ele num, num nerd geek, entendeu? É isso. Então, gente, eu nasci porque o Anderson Lima, ele tem um amigo que também se chama Anderson. Vulgo, bona. Bona, beijo, querido. Então, eu falo assim porque ele fala assim. De verdade, vocês ainda vão conhecer ele. Bona! Beijo, gente, é isso aí. O Luciano nasceu... Esse trejeito do Luciano, não muito exagerado, mas um pouco do trejeito do Luciano, a voz do Luciano, o jeito de se expressar, foi em homenagem a meu amigo de infância, Anderson Taylor. Me diz alguma coisa que a Késia trouxe para a Glorinha. Trouxe um pouco da minha personalidade que é gostar sempre de dançar, gostar de sempre estar tá se comunicando, sempre estar tá nas redes sociais, não em aplicativos, mas é, mexendo no celular, sempre contando bafão para as pessoas, que eu amo isso, eu amo a notícia. Então, é, acho que é isso aí. Você tem alguma curiosidade do seu que você gostaria de contar para as pessoas? Alguma coisa que você pensou, tipo do seu figurino, de, do jeito que o Dirceu... Ah, eu adoro as toquinhas. toquinhas. Tem bastante toquinho de seu. <risos> a curiosidade que a Glorinha vai trazer para vocês é que ela gosta muito de mudar. Ela, ela tem várias personalidades, assim como a Késia tem várias personalidades, eu também trouxe isso para Glorinha. Então ela sempre tá de um jeito diferente, a personalidade dela muda, é uma pessoa completamente bipolar. Fisicamente e psicologicamente bipolar. O figurino. Todo figurino que o Luciano usa geralmente são roupas que eu uso no meu cotidiano, porque eu gosto de usar todo combinadinho. Tudo bem, eu não uso exatamente assim, tipo assim. Agora, amarelo, short amarelo e branco. Eu não uso exatamente assim, mas geralmente eu gosto de combinar as cores, então eu trouxe isso pro Luciano. E cores fortes, né? Azul, amarelo, verde, assim, pra... Tipo assim, Luciano, chegou. Qual vai ser a abordagem desse projeto? Então, amor.com fala sobre relacionamentos online, relacionamentos por aplicativo, aplicativo gay ou aplicativo hétero. E a gente vai mostrar as curiosidades, o que acontece se pode existir um amor de verdade que sai do aplicativo. E isso vocês vão ver só assistindo amor.com. Vocês vão abordar homofóbicos que entram em aplicativo de encontro. Com gay, apenas para fazer o mal? De certa forma, vamos. Assim, a gente vai mostrar... A série tá dividida em duas etapas, né? Em duas fases, assim. A gente vai colocar cinco episódios e depois mais cinco episódios. É. Como vocês estão sabendo, tipo, ela não ia estrear agora. Ela já tava... Ah, o início dela já tava todo gravado e ela ia até é, é, o episódio 10. E a gente só ia lançar ela lá pro final do ano. Com o lance da pandemia, como a gente já tinha... É, metade dela gravada, a gente resolveu adiantar para que as pessoas, para que vocês do nosso canal, isso mostrando o nosso respeito por vocês, que a gente não deixasse vocês sem conteúdo. Então, nesse primeiro momento, a gente vai abordar, assim, conhecer, o, o se envolver, o, o se apaixonar, né? Digamos assim, tem algumas coisinhas que vocês vão ver, tipo, hum, isso não é muito legal e tal, mas, assim, é mais a parte das flores. Aí, quando a gente apresentar os outros cinco episódios... Aí a coisa vai ficar um pouco mais tenebrosa. E aí a gente vai mostrar, sim, pessoas que estão em aplicativo, talvez para. não só por diversão ou por relacionamento. Então por coisas mais obscuras. E aí a gente vai abordar uns assuntos bem interessantes. Inclusive você que é adepto a esse tipo de aplicativo, fica aí umas dicas para você tomar cuidado, afinal de contas a gente não sabe com quem a gente está falando até então. Aonde foram feitas as gravações da série? Madrid. Roma, Constantinopla, Curicica também, Recreio também. Então, é, a, gente, a gente não teve muito set nesse amor.com, por, por ela ser uma, uma série menor. É, a gente usou duas locações de, de casa e o resto foi mais externo. Então a gente pôde brincar muito com esse, com esse pequeno espaço, com essas duas locações. E a gente usou mais externa para contar essa história. Mas na segunda temporada a gente vai precisar de um pouquinho mais de de locações, então vamos ver, quem sabe aí uma Europa. Tem alguma história, alguma curiosidade de, de set que você queira contar? Eu acho que é mais uma coisa bacana, uma coisa legal que acontece aqui, é que muitas das vezes a gente não segue ali o cronograma do script, que é fazer isso, isso e isso. Quando a gente chega na locação a gente vê Acho bacana a gente fazer isso. Acho legal. E quando a gente vai ver o resultado é surpreendente. Fora as pessoas também que não estão participando da, da gravação. Ficam olhando tipo assim. O que, que aquela garota tá fazendo com um cabelo desse no meio das... De meio dia. O que que tá acontecendo? Eu acho isso bem legal. Tipo, você ser os diferentões da rua. Você tem alguma curiosidade? Alguma história de set, de filmagem que você quer contar? cara a gente se diverte muito, a gente ri muito. A gente tá. É uma história pequenininha, uma história assim de cinco episódios, curtinha e assim, núcleos bem, bem, bem assim, agarradinho. Então, assim, a diversão é muito grande, a gente se diverte pra caramba, a gente é, é, é, se uniu muito, a gente tá bem junto. Entendeu? A gente tá falando aqui, tem gente gravando ali, ó. Então é mais ou menos isso assim que acontece. A gente ficou. Acho que é a união, acho que a, o que eu posso contar do set é isso. A gente tá num, num momento bem unido e, e bem, bem focado em fazer um trabalho com qualidade, um trabalho bacana, igual a gente já tem feito aí, mas a gente tá se entregando mesmo. Conta pra gente, porque muita gente quer saber. Vai ter ator de for nessa nova série? Só eu que não, tô brincando. É, vai, vai ter ator de For. sim, na verdade, todos que estão nessa série, quer dizer, quase todos. Ahn, ah, o Léo, ah, Léo é o ator, tá? Pra não dizer, o Léo voltou. Não, não é o Léo personagem. Mas, tipo assim, é, temos a maioria, vocês já viram em For, né? E alguns, algum rostinho que tá chegando. Qual é a diferença do seu personagem em for para o seu personagem em Amor.com? Tudo, eu acho. O Henrique, ele é, ele é mais velho, né? Tipo, ele não tem mais ele não tem tantas características gays. Ele é um ele é um gay mais mais velho, mais vivido. É, tanto que eu não, não busquei nada feminado, não busquei nada nele, busquei ele mais másco. E o Edu não, o Edu já é mais jovem e tem ele, ele, o que eu falo dele é que ele tem muita personalidade ele se veste do jeito que ele quiser ele pinta a unha se ele quiser ele veste saia se ele quiser é o o ele é um cara mais sisudo né mas mesmo que ele foi ele foi ficando mais maleável na situação nas nas temporadas de futebol ele sempre foi ele é um cara sisudo né mas esse agora de ser é um cara mais leve é comédia né é algo diferente eu falei diferente comédia leveza é, bem, uma diferença bem gritante. O Ives é um cara centrado, um cara pai de família, um cara mais que quer, quer casar, viver uma vidinha pacata, tranquila, com o marido dele, tem a filhinha dele, blá, blá, blá, blá, Ou seja, o Ives é totalmente diplomático, quietinho na dele, de boa. Luciano, louco, alucinado, 220, enfim. É a minha filha, é, é aquele negócio aqui, ó. Dois polos, positivo e negativo totalmente diferente um do outro Tony você acha difícil escrever uma série e não ter comparação com for ou não tem problema cara eu Tony, não tenho problema com isso até porque assim a comparação ela vem de pessoas na maioria das vezes leigas sabe pessoas que às vezes não estão entendendo o que eu tô o que a gente tá contando e tal é, é é difícil não ter comparação. Eles vão falar, ah, mas é o Ian, mas é fulano. Vão querer usar o nome do personagem de For e tal, por mais. Acho que se eu fizer um personagem, tipo, um padre, as pessoas... Mas ainda é o Ian. Então, acho que assim, tem muita comparação, sim. Mas eu não sou... não, não fico encarnado com essas comparações, não. Que bom que as pessoas veem For como um boom, entendeu? Mas assim, outros trabalhos vão surgir. Eu acho que isso é até interessante. E se fizer algum tipo de comparação que seja pertinente, eu vou ouvir, eu vou, eu vou analisar. Eu estou tentando fazer tanto a história quanto os personagens de forma totalmente diferente. Mas se houver algum tipo de comparação, que seja algum tipo de comparação positiva, sabe? Com a mensagem que a gente quer passar, com a sensibilidade do texto, com a entrega, com a naturalidade dos personagens. Mas se alguém quiser falar, comparar de forma negativa que a gente está se repetindo, ou que é mais um personagem parecido, aí a gente já não... A gente já dá uma desviada, passa direto e manda pra cá. Mentira. A gente não leva pro coração. Eu acredito que não haverá comparações, mas se houver, a gente tá preparado, amor. Até porque, se for, o povo já me dá umas bordoadas, né? Se Jesus Cristo deu um rosto, bateu de um lado, bateu do outro, quem sou eu? Eu não dou nenhum dos dois, tá? Eu, eu, eu revivo. Só pra... eu, eu dou soquinho. Deixe um recado para os nossos fãs que vão assistir a nossa nova série. Então, gente, pessoal do For Love, beijo. Pessoal fã do canal do Grupo Fundição, de Ford, e tudo, assistam. Você que ainda não assistiu nada do nosso canal, também assista. Porque amor.com vai aquecer o coração de vocês e vocês vão rir, rir, rir. Se prepara, porque vai rir de se mijar, hein? Gente, cuidado com encontros... Por aplicativo. Nessa maravilha toda, não, hein, gente? Vocês têm que ter muito cuidado com quem você não conhece, com quem está do outro lado da rede. Bom, pessoal, então dia 14 agora, de junho, estreia a série Amor.com. Venha se divertir com a gente, é bem diferente, é uma coisa bem descontraída e assim, sem deixar de lado a nossa filosofia de trazer uma lição de vida para vocês. Tá legal? Conto com vocês. Amor, só se prepara para dar boas gargalhadas Porque eu sei que você vai se identificar Se não for comigo, vai ser com um deles E se você gostar, não esquece de compartilhar com seus amigos Compartilhe nas suas redes sociais Que você vai ajudar muito a gente, tá? Beijo, gente! Até mais! <risos> Ai, seus lindos! Estou morrendo de saudade de vocês ah, Quero dizer que For já tem data para voltar ao ar Mas não vou falar ainda para não criar uma expectativa Porque tudo depende de como vai ficar o mundo, mas assim a gente já tem data para voltar a gravar, inclusive data para voltar ao ar. Não vai demorar tanto quanto a gente achou. Graças a Deus, tô morrendo de saudade de vocês. Espero do fundo do coração que vocês abracem essa história, assim como todas as demais que vão chegar no canal. Fora ainda, tem muita lenha para queimar, tem muita coisa para contar. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E eu só quero vocês ao nosso lado Vocês nos assistindo Você que pode ajudar a série de alguma forma Comprando nossos produtos licenciados Ajudando na vaquinha, ajudando na nossa conta O que você puder fazer Que beneficie o nosso trabalho para que ele siga, vai ser muito bem-vindo E a gente conta com vocês Tudo que a gente faz aqui no canal É pra vocês, sem vocês nada disso seria possível Então Vem com a gente, porque senão Não vai ter graça Beijo pra vocês, tá? Beijo do Tato, beijo do Tony e beijo do Ian. is sleep when I got you next time